Ah, não tem mais volta. Cenas do trailer. Oh, yeah. Puta que pariu. Oh, oh, oh. na moral, véi. Ai, meu Street, pass heads, Ai, sai, finger paint, tell stories, to our Sai! Night. Me solta! Only one rule. Keep the lights! On. Sai! Caralho, bicho chato! Oh, entendi! Tá, ok, vamos achar a mesa de segurança. A gente tem que ficar distraindo, senão o bicho fica querendo brincar. E as luzes tem que estar acesas, ok? Ele deu essa condição pra gente. Ah, eu vou lá vem. Será que a é misturância aqui? Lanterna? Cartão de instruções. Corre, corre. Oh, o naipe do bicho, velho. Tá, eu consegui pegar o que eu queria? Distintivo de segurança. Distintivo de segurança dão acesso a portas de segurança numeradas. Uh, o nível de segurança do jogador é registrado no Feswatch. OK. Foda-que esse bicho sempre sabe onde eu tô, ah, é né? Ah, nem fodendo. Lights on! Lights on! I, I warned you! I warned you! Puta que pariu, velho. Não, calma. Como é que é o esquema? Liga os geradores. Cadê esse macaco, velho? Puta que pariu. Não se correr, velho. Ah, nossa, mano, olha onde fica os geradores, velho Fica no meio dos bagulho Tá, ok, momento jogo genérico de terror agora Ai meu Deus Ai meu Deus, mano Eu não consigo salvar Eu consigo entrar aqui? Os tá merda, funny. a gente tá pertinho, velho. Mano, eu quero economizar, mas ao mesmo tempo eu quero enxergar. Será que ele entra aqui no... Ai meu Deus... Vamos descobrir isso agora... Ele passou reto? Ok, isso é bem creepy, mano Ok, isso é bem creepy, mano Eu tô com um pouco de cagaço Eu tô jogando essa merda Agora é meia-noite e 52 Tá um silêncio, tá uma escuridão, mano Mano, foda que são cinco, velho ah, vou fazer barulho né? Oh, shit Ah, aqui é literalmente onde eu tava Damn Pô, não tem como encontrar uma bateriazinha não, mano Mano, fodeu, vai acabar a bateria da lanterna, velho eu não consigo carregar ela de alguma forma ou oh, aqui. Ufa, ai, velho. Mano, como que eu chego naquele gerador, velho? Será que é por aqui? Ai, meu Deus, véi. Ai, caralho. Nossa, viado. Ele quase comeu meu cu. Aqui? O quê? Não, acabou minha estamina. Ai, ai, ai. Descansa, Gregory. Oh, ah, que isso? O bicho pulou na minha tela. O bicho spawnou na tela, véi. Nossa. Tranquei muito agora Trancou muito, não passou nem Wi-Fi Mano, é aqui, velho, É aqui, eu preciso só entrar ali velho, Não consigo pular aqui Ah, fodeu Mano, jurei que ele tinha me trapado Ai meu Deus, ai meu Deus Que porra é essa? O bicho bugou Mano, ele tá muito bugado Beleza Beleza, mano. Vocês viram que não. Porra! Que merda foi essa, velho? Essa puta bicho chato, hein, velho. Falar uma real pra vocês, mano. Que bicho do caralho, velho. Mano, se eu falar pra vocês que o bicho bimbugou. Vocês acreditam, velho? Meu Deus, o que que foi isso, velho? Entrou aqui, virou aqui, caiu, apertou. Mas. Nice. Ok, agora. O resto é mais de boa de achar. Caraca, eu já liguei, mano. Caramba, como é que eu. Puta que pariu. Caralho, eu burlei o bicho, velho. <risos> que otário. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, vai liga Mano, pra vocês foi rápido, né? Eu tô nessa parte Há mais de 30 minutos E foi um inferno Pelo amor de Deus Que bagulho chato nossa, que labirinto desgraçado, véi Tá, vamos meter o pé daqui agora Qual que é a missão? Agora é pra encontrar o Fred lá fora, é isso mesmo? Encontra o Fred fora da creche Nossa, mano, odeio esse boneco Odeio esse boneco, mano Mas ó, agora que tá tudo em paz Uma pausa pra gente admirar o cenário Que, que tá bonito, mano, tá bonito como é que eu saio daqui agora? Ah, ok, deve ser pela porta ali. Nossa, pelo menos o solzinho sumiu. Quer dizer, acho que ele vai aparecer ainda, mas... Que boneco chato, velho. E aí? Não é por aqui, não? Rural breaker, rural Ai, véi. Puta merda. Ah, não. Na moral, acabei não de sair da bosta pra ir pra merda, velho. É Ai, Fred. Me ajuda! Me ajuda, Fred! Me ajuda, Fred! Me ajuda, Fred! Caraca, velhos três junto Tá, ok. Ok. para onde eu vou? Mano, isso foi muito sinistro. Foi por muito pouco. Tá, passe de segurança. Passo de segurança. Eu peguei um passo de segurança, né? Só que não deve ser o dessas portas. Caraca, isso foi muito sinistro. Odeio esse lugar, mano. Odeio esse lugar. Não quero voltar aqui nunca mais. Um... Tá, não deve ter nada por aqui. Opa, caixinha. Que isso poster velho, beleza E aí, Roxy, vai ficar de sacanagem comigo mesmo, mano? Me ofendendo dessa maneira? Ó, tipo, não, não saiu nada sobre o jogo ainda Tipo, o pessoal não conhece ainda Mas eu tenho quase certeza Anotem o que eu tô dizendo O Solzinho vai ser o personagem mais odiado desse jogo, velho Que bicho chato O bicho é chato quando ele tá, tá na luz acesa e na luz apagada Dos dois jeitos, o bicho é um arrombado e aí, tica, belezinha? Tá, vamos subir então, né? Fique de olho no tempo. Ao final de cada hora, vá para uma estação de recarga ou você será pego. As estações estão marcadas no faz mapa. Ok. Tá. Every hour the power is diverted, your Ai meu Deus! <risos> ah mano, Na moral, velho. Caraca, fudeu, fudeu, fudeu. Esse solzinho do cacete, velho. Ah, mano. Como é que eu vou achar esse bagulho? É. É, fudeu pra mim, viu, rapaziada? Children must be found. Tá, beleza, mano. Não aguento mais ouvir tua voz, brother. Children must be found. Não, era pra eu ter clicado E. Faz mapa, me mostre onde tem. Faz mapa. Rolou. Tá, dá pra ver por ali, pelo menos. Vambora, vambora daqui, vambora daqui. Vai, Fredão, vai, Fredão. Leva nós, leva nós. Boa, garoto. isso What was that? is A fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the makeup place. No mice, beleza. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. I it. For some reason, you're different. Okay. Good news. The front doors will open in five hours. Good news? 5 Do not panic. If we get separated again, you can always me on your seu As long as I have power Chamar Féria, em que para chamar a ajuda de Fred, da hora isso é muito bom. Tá. Vamos lá. Salvar aqui, né, porque o meu último save foi lá naquela desgraça. Ô Fredão, vem cá. Ai, que da hora, mano. Muito foda, muito foda. Eu gostei muito desse Fred, velho. Tá, então, ok. Agora a gente tem, tipo, não tem uma missão específica. A gente tem o passe de segurança, então agora a gente tem que achar os lugares que vai abrir com esse passe. E é isso. Ó, que beautiful game, mano. Até no low o bagulho é bonito, velho. Tá maluco. Aqui é banheiro, né? Beleza. Será que o Fredão chega rápido, mano? Meu Deus! Beleza, Fredão. Como é que você foi parar ali, véi? Nós access the main atrium with your new security batch. O atrio principal. Ah, é. Mercury, aqui. I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the creator on the center balcony. Varanda central. Colete o mapa. Varanda central. Onde seria a varanda central, velho? Tá, vamos apertar aí e vamos ver onde é que dá, mano. Ai meu Deus! Ai, please take this map. Take a map. Ai, obrigado. Thank you. Please enjoy. Obrigado. Valeu. Tá. Uh, ok. Missões. Uh, mapa grátis. Encontre a doca da carga sobre a praça de alimentação e encontre o escritório de segurança no balcão de prêmios. Tá. Tá. Um fica sob. É sob ou sobre? Sob a praça de alimentação do primeiro andar Tá, certo Sob a praça de alimentação Tá, vamos ver se é aqui, não sei se é Porque a gente já foi ali antes Será que? Não Então acho que não vai ser aqui, velho Bem, eu imaginei que isso aqui fosse uma praça de alimentação por causa das mesinhas e tal Mas deve ter uma praça de fato Então, bem, como tem uma sala de staff ali dentro eu chuto que talvez a gente tenha que encontrar o, a outra parada antes, né? De. Antes de ir para ali. Então vamos pro terceiro andar direto. Ok, vamos a pé pro terceiro andar então. Deve ser aqui. Alright. Eita, o tamanho desse lugar, velho. Tá. Chuto que isso aqui seja o terceiro andar? Ou não? Parece é. chips Tá, a porta pra onde tá aberta? Olha, olha o Bonnie ali no, na parede. Tá, vamos ver. Vamos ali primeiro. Ah, l chips É isso que ele falou, l chips Qual que é o rolê mesmo? Escritório de segurança no balcão de prêmios. Vixi. O Roxy tá aqui, velho. Ah, isso aqui não abre Caralho, que susto, Eu achei que ele roubou ali e fosse o Roxy Tá, calma E aí, brother Chatão, hein, mano Aqui eu consigo pegar o mapa? Aqui eu consigo Tá, ele disse que se eu entrar na área de segurança Eu não vou conseguir abrir o mapa E nos lugares que eu não consigo abrir o mapa Eu não consigo chamar o Fred Nossa, aqui eu tô bem lagado velho. Interninha, mano, eu acho que tá full carregada Mas vamos carregar de novo, velho. let's go Ok Silêncio Deve ser aqui Ok, e o robôzinho? Uma porta com um distintivo de segurança E a Rox tá dando um rolê por aí, velho Eu tô vendo as falinhas dela, mano, mas eu não vejo ela Tá, não é aqui Mas vai que tem algo aqui Esse robô fica varrendo o dia inteiro, velho Ai, meu Deus Calma, deixa eu ver uma coisa Mapa Tá, aqui eu não consigo chamar o Fred ou seja. Vai dar merda. Vamos achar a portinha. Vamos achar a portinha. Ela tá ali. Puta que pariu, nem ferrando que ela me viu, velho. Freddy, it's not opening. Oi. Oi. A porta para o escritório de segurança Balcão de prêmios Tá, calma, mano Isso que é foda desse jogo Uma fala fica cortando a outra, velho. Não consegui prestar atenção, velho. Shit Tá, eu só sei que a porta ele não tá abrindo Eu vou ter que achar outro caminho, aparentemente Ai, velho, para, mano Os bichinhos chegam de muito longe, I'm mano lost. Ai, fuck Sai, Roxy Mano, é muito desesperador Fugir dos animatrônicos nesse jogo Curadeira. Que isso? Ah, tem presentinho aqui. É bolsinha, no caso. E aí, que que é? Que que é? Turno da noite. Entrevista de desligamento. É claro, eu fiquei presa no arcade. Sempre que saio do escritório de segurança, eu fico trancada pra fora. Quando não é por causa da minha autorização de segurança baixa, é porque eu preciso de uma droga de um passe de festa. Eu sou da equipe de segurança, não deveria ter acesso a tudo? Eu juro, aquelas coisas estão zoando comigo. Esse lugar não é seguro. Me dá meus 100 dólares e eu vou embora. Ah, tá, ok. Então aparentemente eu preciso de um passe de festa para entrar no lugar de segurança. Faz sentido? Não. Mas. Vambora. Locked again? Why does a place need so much security? Eles são. de medidas Look for way in. <risos> Caraca, muito foda o Fred falando essas paradas. Tá, ok, não é por ali também. Are you hungry? Não, você não me viu. Ninguém Onde é que tá essa bendita porta, velho? Bem, ali é a porta que eu tenho que ir. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, fuck. You can't me. Que? Ah, nem fudendo o robô. Morri, morri. Agora eu morri mesmo.